Olá a todos, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sattler E hoje aqui no Viva Voz, aqui nos estúdios da ADEC, nós estamos recebendo uma pessoa muito especial. Tinha muito tempo que a gente estava programando para ele poder vir aqui, mas devido a algumas circunstâncias nós conseguimos trazê-lo hoje. Eu estou muito ansiosa e muito feliz porque ele é uma fonte de sabedoria, de conhecimento, e ele só vai agregar mais e mais conhecimento para todos vocês, e para mim, né? que tenho o um privilégio de conviver com ele aqui no Templo Central, que é o pastor João de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado por essa apresentação, embora tenha um pouco exagerada, mas o povo que vai me ouvir sabe até o meu limite. É um prazer muito grande estar aqui na ADEC, transmitir alguma coisa da Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que eu amo de verdade. Pastor, não é exagerada, porque assim é uma honra, né? E a gente tem que honrar quem tem honra. Hoje nós estamos aqui, pessoal, porque nós vamos bater um papo com o pastor sobre a Bíblia Sagrada, sobre a nação de Israel, sobre a igreja sobre o que que aconteceu aí, onde que começou, por que Israel, por que, que o Senhor escolheu Israel como seu povo, onde que nós igrejas gente entramos e vai ser muito interessante, é, pastor para começar, né? Quando Deus, por que Deus escolheu Israel e começou ali com Abraão? É porque Deus parece que a gente entende Deus gosta de família então começou com a família no céu os anjos, todos sabemos que eles caíram, foram expulsos de lá Deus então criou o ser humano para desse ser humano fazer também uma família porque a intenção dele é morar com essa família mas a família criada através de Adão também tem os seus problemas que todo mundo conhece e, então, ele chama um homem chamado Abraão e faz uma promessa, dizendo que ele seria uma grande nação. Deus sempre faz as coisas de uma maneira que, às vezes, o ser humano não entende. Por exemplo, chamar um homem velho, casado com uma mulher estéril velha, e falar que vai ser uma grande nação daqueles dois, só Deus mesmo. E, e pastor, né, o senhor resumiu bem aí o começo né, Falando que né, um anjo lá rebelou Nós sabemos quem Conhecido como Satanás é, Ele, né, quando, Então quando ele foi expulso Ele veio com, uma, com a terça parte dos anjos Aí Deus criou Adão Depois Eva Aí aconteceu o que aconteceu Aí Deus fez uma promessa a Abraão Antes que era Abraão e o senhor falou, né, um homem velho com uma esposa estéreo dele ia fazer uma grande nação. Mas isso era para testificar a glória de Deus, para saber que era Deus mesmo. Não, porque a gente gosta muito de puxar um pouco a glória para a gente, né, é, da nossa carne. E não tinha nem como falar assim, não foi o um Deus, né. Deus chamou Abraão e falou que ele faria uma grande nação. Ora, Abraão era velho e a esposa também velha e estéreo. Deus faz as coisas daquilo que não existe. É Ele que é Deus, não somos nós. Então saiu de Abraão, o neto dele chamado Jacó, que foi mudado o no nome para Israel. E de Israel nasceu exatamente a nação que hoje nós temos aí à nossa vista, chamada nação de Israel. Você sabe que nação é povo. É povo. E ele não, era um povo que não tinha pátria. Agora, de 1948 para cá, que ele teve a sua pátria. E a 14 de maio de 1948 foi registrado o nascimento ou renascimento do Estado de Israel. A nação de Israel era, ficou na diáspora e voltando para a terra agora eles tiveram o mesmo cumprimento da palavra de Deus faria uma grande nação e eles estão crescendo no mundo inteiro e ninguém acaba com Israel duas coisas importantes que nunca acaba é o povo de Israel e a igreja de Jesus porque Deus tem um plano tanto com o povo de Israel como com a igreja de Jesus e, e pastor, quando a gente fala de Israel né aqui às vezes a gente fala hebreus é o mesmo povo né nomenclaturas em tempos diferentes Hebreu é quando eles lembram de Abraão, uhum. que era um ancestral que tinha chamado Iberri, que quer dizer hebreu. Ele era, era ancestral de Abraão. Jeudeu é por causa da, das divisões de norte e sul, ficou o reino de Judá, com a tribo de Judá e mais a de Benjamim. Uhum. Essas duas tribos cresceram um, um país, um estado... E outro, outros foram para o norte. Então, ali chama-se judeu, porque eles é que foram para o cativeiro em Babilônia, ficaram 70 anos, e voltaram e estabeleceram na mesma terra, chamada então de judeus, ou terra de Judá. E Israel, é porque ele trocou de nome, quando ele encontrou com o irmão dele, Esaú, no vale de Jaboque, Deus trocou o nome deles não chamarás mais Jacó, mas Israel. Ou seja, príncipe que lutou com Deus. Então, quando a gente usa essas três nomenclaturas, estamos referindo ao mesmo povo. Um povo. É né, importante só para as pessoas que não conhecem a palavra ficar bem situado. E pastor, nesse tudo, Deus, né quando Ele veio depois, quando Ele olhou aqui para a terra, a gente estava conversando sobre isso, quando ele criou os anjos lá para ter família, morar com ele, aconteceu uma rebelião. Aí veio Adão, também foi uma rebelião. E depois ele usou Abraão, que também, homens também com DNA de, DNA de Adão, também pecadores. Aí o senhor usou uma expressão, que o senhor, Deus olhou lá de cima, como que ele ia resolver o problema? Não viu ninguém. Não viu ninguém. Ele fez... O seguinte, ele deu o próprio filho, o único gerado. Jesus Cristo é o único filho de Deus gerado. Nós outros somos filhos de Deus por adoção. Filho gerado tem o DNA do pai. Filho adotado tem a herança do pai, mas não tem o DNA. Então o único que tem o DNA do pai é Jesus. Lado. E... E qual que é a diferença? Tem diferença das promessas para Israel e das promessas para a igreja? Porque quando você lê no Velho Testamento, a promessa de Deus para Israel é exatamente fazer o que ele vai fazer. Fazer dele um povo seu. Porém, eles não conheceram o Filho de Deus que veio com o Meshia, ou Messias, quer dizer, o Enviado. Eles esperavam um Messias político. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver. Eles, aqueles que gostavam de política, que esperavam um Messias político, tudo que fazia, Jesus fazia, eles criticavam e não acreditavam. Quem acreditava eram os publicanos e os pecadores. Quer dizer, os publicanos, aqueles que eram mal vistos pelo povo de Israel, porque eles cobravam impostos do povo de Israel e mandavam para Roma. E os publicanos são esses, chamados telones, os chefes eram telones, e o, o outro povo que aceitou eram os pecadores aqueles que ninguém queria, nem conversa Eu tô, é, tantas histórias você pode lembrar daquela que foi apanhada em área de adultério, levada até Jesus, e eles para pegar Jesus em alguma coisa. Perguntou, que que o, senhor, o senhor, que, que o senhor diz? A lei manda matar, pedrejada. E tu que dizes? Mas Jesus é Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. Então não tinha jeito dele errar. Ele olhou e disse, o que tiver sem pecado, joga a primeira pedra. Como todos tinham aquela consciência de pecado, eu, falei, eu não posso jogar porque eu faço isso foram embora. Mas por que Jesus fez aquilo com aquela mulher? Porque 10 ou 15 dias depois, ele morreu pagando o pecado daquela mulher. E aquela mulher foi tão fiel a ele, que na sepultura ela foi lá para ver se encontrava o corpo dele para jogar perfume nele de tanta satisfação que ela teve. Ele levou-a da morte pública. O único que podia pedrejar morreu por ela. Morreu por ela. O único que estava sem pecado, resolveu perdoá-la. Quer dizer, você, no, no momento, eles não entenderam e foram embora. Então, voltando um pouco, eles esperavam um messias político, que era para tomar o reino, o império da de, de Itália, italiano dos romanos, e estabelecer o reino de Israel. É um Messias político, né? um Messias que já viesse numa família mais abonada, não na simplicidade, não de onde Jesus nasceu, a cidade. É, foi tudo fora do contexto do que Israel esperava. E, e outra coisa, Carol, não é para qualquer ser humano entender mesmo, não. Às vezes a gente fala isso e repete. Tem muita coisa na Bíblia que eu não sei. Mas eu creio. Crer é uma coisa, saber é outra. Por exemplo, aqueles... Os magos do Oriente. Onde é que eles procuraram o, o Messias? No palácio. O Messias teve que nascer de rei. do palácio. Eles falam três magos, mas a Bíblia não fala que são três, não é? Eles falam três por, é, por inferência. Por exemplo, Qual três, três, presentes. Presentes. É. É. três presentes. Mas assim, não se sabe quantos, é. né? E outra coisa, lembrando... Magos, não são os de hoje não, magos eram aqueles que estudavam os astros, não são os feiticeiros que estudam feitiçaria pelos astros não. Então, eles procuraram onde era para certo. Ali, na informação, Herodes manda chamar os sábios de Israel, Final parece que esse Messias tem que nascer em Belém. Aí eles correram para lá. Há uma curiosidade, assim, talvez seja minha, porque, mesmo... Porque já os pecadores, os gentios, os publicanos viam, né? Os próprios judeus mesmo viam os milagres, sabe? E não acreditavam, mesmo assim não acreditavam. O que, que era isso? Por que não acreditar, mesmo vendo os milagres, tudo que ele fazia? Está lá em Isaías, eles já tinham todo o livro de Isaías. Parece... Parece-me que eles estavam cegos espiritualmente falando. Como eles esperavam o Messias numa área, ele não veio naquela área política, eles ficaram sem entender o que era aquele Messias que estava ali. Eles não acreditavam de nem vendo milagres. E eu gostaria de adiantar, Carol, que milagre não salva ninguém. A pessoa vê o milagre, recebe um milagre, mas às vezes não recebe Jesus. É como disse Jesus uma ocasião, vocês estão atrás de mim me procurando, por quê? Por causa do pão, que eu multipliquei. Quer dizer, a mente do povo é muito, muito humana, não é? muito materialista. Na verdade, queria só o benefício. Só o benefício. Para matar, né? matar a fome, Sim. só a minha necessidade naquela hora. É. Eu acho que nós somos assim até hoje, né, Pastor. Nós enfrentamos isso hoje, né? Enfrentamos. enfrentamos. Nós temos que ter o máximo cuidado e como já falamos, sempre falamos, crê na palavra de Deus. Crê na Bíblia Sagrada. Ela é que é a fonte, a fonte correta e certa de todas as coisas. Eu não entendo, não precisa de entender. Não, é claro, olha, quem é que entende que uma virgem Daria luz a um menino? Nem no passado e nem a ciência atual Não explica isso Pode levar uma virgem para lá e mandar Faz alguma coisa, não, não adianta, não tem Se não for o modo que Deus criou, não vai nascer ninguém É milagre, então o, nosso, o que um ser humano precisa É de crer naquilo que Deus falou ele diz o, o profeta do Velho Testamento, uma virgem conceberá, darás à luz a um filho. E ele chamará Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. É Deus em Jesus conosco. Na volta, no segundo bloco, quero fazer uma pergunta para o senhor, voltando um pouquinho ali na história de Israel.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 Estamos de volta no segundo bloco aqui com o pastor João de Deus, conversando um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada, sobre as escrituras, sobre a escrituras sagradas, sobre a Bíblia. Estamos falando sobre Israel, sobre a igreja. E, pastor, e por que Tem uma passagem, né? Por que Deus escolheu a nação de Israel? Porque dentre tantas que tinham, naquela época ele escolheu Abraão, tirou Abraão da parentela dele, escolheu ali para formar. Por que a nação de Israel? É, ele fala assim: olha, Acho que tem uma passagem na Bíblia que fala assim: Olha, não escolhi vocês porque vocês eram melhores, não. Eu escolhi vocês porque vocês eram a menor nação, a menos, nem importante, a menorzinha. Isso é verdade? Foi por isso? A soberania de Deus é indiscutível. Ele poderia ter escolhido qualquer um outro povo, como se diz... Então, ele é soberano. Só que, quando ele escolheu Israel, ele, Deus, já sabia que de uma geração que viria a seguir os seus passos. De Adão e Eva, um matou o outro irmão, mas ficou um do descendente, ele chamava Enos, e começou a adorar a Deus. Daquela dinastia, daquela aquele saiu exatamente uma dinastia que adora Deus pouca gente, pouco, mas continuou. Quando você lê na genealogia no Novo Testamento, você vê uma linha, uma linhagem de piedosos, ou seja, não seja que foram os melhores, mas uma linhagem que saiu exatamente de lá. desde Adão, você vai lendo até chegar de até chegar em Jesus. E isso, gente, o importante da é gente ler as genealogias na Bíblia, né? Que às vezes a gente salta, acha que não tem importância, é. mas se está lá é muito importante, não é pastor? É. Ninguém gosta muito de ler essa parte, né? É realmente. Não é, fácil, é, não. é muito cansativo. É né? cansativo. Filho de fulano, filho de mas ali está provando a linhagem de Jesus, ele veio de Adão. É por isso que o apóstolo Paulo, quando pregou no Areópago de Atenas, ele disse, e de um só Deus fez toda a raça humana, toda a geração. De um só, de Adão, ele fez toda a geração dos homens. É só para alimentar a nossa fé da palavra de Deus. Então chegou até Jesus. Por que Jesus teve que ser gerado? Ele não é o filho de Deus? Não poderia nascer como... Aparecesse como fosse um anjo Não Mas Deus teve o seu propósito Sua soberania E fazer com que o filho dele se tornasse homem Tivesse natureza humana Talvez até para ver como o ser humano sofre, sofre Ele sentia todas as é, dores É por né? isso que nós insistimos em dizer Jesus Cristo é 100% Deus 100% homem E isso assim, Paulo explica muito lá no, né, Na carta que ele escreveu aos filipenses Exatamente. Sobre essas, essas duas naturezas de Jesus. né Exato. E você pode lembrar uma coisa. 100% homem. Jesus nasceu, cresceu, crescia como uma criança, tornou-se homem, corria das pessoas que, que ele não queria morrer naquele momento, como homem, sofreu dores, perseguições, foi à cruz, Chorou. morreu... Morreu numa cruz, Morreu. como Deus, ao terceiro dia, ele foi ressuscitado. Se fosse só homem, ele ficaria lá no túmulo, como os outros chefes religiosos do mundo inteiro estão. Mas como Deus levantou seu corpo, 100%, transformado, claro que é um corpo transformado, e subiu ao céu. Tem um escritor que fala que mais de 500 crentes Viram Jesus subir para o céu Mais de 500 Mais de 500 é. É, essa, Paulo falou isso Jesus, né, ele, quando a gente volta ali para o povo de Israel Jesus era totalmente era Aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, bloco Era totalmente ao contrário do que eles esperavam Que seria o Messias hum. né, Acho que não tinha nada em Jesus que eles esperavam Do Messias né, Do Messias que eles esperavam Você acha que Fora a cegueira espiritual Porque eles tinham um livro já de Isaías Aquela parte de Isaías Eles fingiam, não entendiam né, Eu sei que É uma conjectura 53? Mas tinham, é, Isaías 53 Isaías fala tanto Sofreu. de Jesus Tanto, é E, e, e você pensa aqueles estudiosos eram né, os chefes da sinagoga, todos estudiosos, né, Paulo, da lei, e, e tão cego assim, pastor. Faz a cegueira, é a incredulidade, não quer crer. Jesus acabou de fazer um milagre, o milagre, esses diz, por um acaso, eles procuraram matá-lo. Jesus ressuscitou Lázaro, eles procuraram matar tanto a Jesus como a Lázaro. Quer dizer, a, a incredulidade faz com que a pessoa não entenda a cegueira espiritual. Ou não quero entender, né? Não, não quero aceitar. Não queira aceitar. É, nós seres humanos não somos fáceis. Mesmo. É, nós somos é. frágeis, né? O ser humano é frágil como qualquer um outro, mas é que Jesus veio fazer exatamente perdoar os nossos fraquezas, nossos pecados, e ele, ele olha em nós apenas a Fé na Sua Palavra. É, eu, né, eu tenho um livro muito bom, eu não lembro o nome do autor, mas fala amigo de pecadores e é. fala de Jesus. que né, Ele era tudo ao contrário, ele era amigo dos publicanos, amigo dos pecadores. É uma das causas que os fariseus é. políticos não entendiam e não creram nele por isso. Como com pecador, misturam com esse povo, e o nosso Messias tinha que ser alguém que ia revolucionar o Império Romano. Então, esperamos... Para tanto alguém... O João, João aquele João Batista, que teve a revelação de Deus, batizou Jesus, viu a revelação, manda dois caras encontrar Jesus e fala assim, pergunta -se, se é ele mesmo o Messias ou se nós esperamos outro. Ali você vê quão grande fragilidade é o ser humano. Se João Batista, milagrosamente nascido, Deus falou com ele que ia acontecer assim, Deus mostrou para ele o Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus em forma corpórea de uma pomba. Ele ouviu a voz de Deus dizendo, esse é meu filho. Ainda depois vai mandar perguntar se Jesus era... Aí Jesus não respondeu nada, só falou assim, presta atenção no que vai acontecer. Curou cego, curou aleijado, fez vários sinais, falou, agora vai fala com ele, o que vocês viram? Aí eles foram, foi, então realmente é isso mesmo. Isso aí ele já estava preso para morrer, não era? Pronto, é. Talvez fosse ali, né, no, no ambiente, ele já estava preso, ele ia ser decapitado. É, e pastor, e... Quando a igreja for arrebatada, o remanescente de Israel, o que vai acontecer? É diferente a promessa da igreja para a promessa desse último, nesse arrebatamento para Israel? A, a promessa do arrebatamento da igreja é exatamente essa que nós lembramos lá. Aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados num corpo incorruptível. certo? Vai ser um corpo celeste. Que lá no céu vai entrar corpo celeste. Terra, entra corpo terrestre. Vai lá, é celeste. Nós, nos que estivermos vivos, o apóstolo Paulo falou, nós vamos ser transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares E estaremos para sempre com Ele. Essa promessa ali é Paulo falando sobre a igreja. Quanto ao remanescente de Israel... Aí vai ser um estudo em outra ocasião, você deve escolher um pastor que entenda da coisa, tá? é sobre a grande tribulação que vai ter na Terra, e ela parece que é mais focalizada sobre os judeus remanescentes e aqueles que não vigiaram e não subiram no arrebatamento da igreja, embora eles foram até membros de igrejas, mas não, não prepararam para o arrebatamento, afastaram. A Bíblia fala sobre aqueles que apostatam da fé. Então, eles vão entender naquela ocasião, e quem sabe eles vão ter uma oportunidade para ser salvo. Quem sabe? Eu não estou garantindo e também não estou negando. Quem sabe, né? Quem sabe? É muito interessante, né? A gente consegue ir também só até onde Deus revelou, né na palavra dEle, claro. né passou. A gente né, o resto é só a gente pode só imaginar com estudos um, conjecturar mas Deus como soberano né ele a gente o que que a gente conhece de um ser de um Deus soberano só aquilo que Ele nos quis revelar né exatamente tanto é que tem um período da vida de Jesus que a gente não sabe o que que aconteceu eu li uma frase achei interessante e anotei para não esquecer ela diz assim a Bíblia Sagrada não foi escrita para registrar biografias de homem algum, mas sim para registrar as grandes intervenções de Deus a favor do seu povo. Você não vê mais João, João e mais nada sobre João Batista, mas, mas sobre Jesus você vê desde o nascimento até o término. E a igreja, a, a, a, a Bíblia é exatamente para mostrar as grandes intervenções de Deus. A favor do seu povo Nós vamos falar sobre Israel um pouquinho Primeira coisa Interessante, lá em Gênesis é registrado Que Israel é a única nação No mundo que possui A escritura do seu terreno Da sua terra Deus deu a Israel A escritura do seu, Da sua terra Por isso que Eles ficaram 2.700 anos Na diáspora Desde desde antes do cativeiro da Babilônia, eles estavam na diáspora. Quando eles vieram embora, já era o, o império... Passou o império babilônico, medopérsia, grego, Rom, veio o veio romano. Eles nunca tiveram a sua, a sua pátria, Mais é uma nação sem pátria. E o sofrimento você pode entrar em qualquer lugar... Aí no Google você vai encontrar muitas histórias interessantes. E eles sempre amavam, amavam a sua terra. Então, quando ele, e Deus prometeu que eles iriam ser uma nação, quem que vai impedir? Vou dar um salto na história para você entender, para os nossos ouvintes podem estudar mais sobre isso, e até me ensinar depois. Quando acabaram os impérios, Ficou o Império Romano, por aí afora, as religiões, por aí afora, e eles não tiveram a sua pátria mais. Quando eles voltaram à sua pátria, eles foram expulsos todas as vezes, sempre alguém mandava lá, sempre alguém, sempre. Mas aconteceu uma coisa interessante, eles aguardavam. Vou dar um salto na história, em 1897. Um, homem chamado, um judeu chamado Theodor Herz, ele fundou o primeiro sionismo oficial lá em Basileia, na Suíça. Ele reuniu a turma, mais, de, mais ou menos, acho que 270 judeus, e falou, nosso lugar é lá em Israel. A nossa terra é lá, temos que voltar para lá. E ele fez uma estratégia interessante, ele criou um chamado Cofre Azul. E colocava nas lojas dos judeus, nas casas dos judeus, um cofre azul. Você era judia. Falava, eu não tenho condições financeiras de ir para lá. Eu vou pôr dinheiro aqui para quem puder ir. E eles foram juntando dinheiro daqueles cofrinhos e, de, e comprando terras lá. Lá na Palestina, naquela ocasião, desde o ano 135 d.C., lá é, tornou-se o nome de Palestina, que vem de Filistia ou Filisteus. Uhum. Os romanos é, trocaram o nome da, de, da Palestina, de, de Canaã para a Palestina, e trocaram o nome da cidade de Jerusalém para a Capitolina quer dizer, a capital do sol. E eles, eles vieram aguardando isso. Agora, em 1897, ele criou... Esses cofrinhos, Theodor Hess, e falou uma frase que ficou na história. Ele falou assim: não é uma lenda. Hoje eu fundei o Estado de Israel. Daqui a cinco ou cinquenta anos, isso será uma realidade. 1897, vou repetir para os irmãos lembrarem, 1947, dia 29 de, no de novembro de 1947, a ONU. Organização das Nações Unidas, secretariada pelo secretário brasileiro Dr. Euclides Oswaldo Aranha, judeu de Alegrete, Rio Grande do Sul Ele que escreveu a criação do Estado de Israel Ele foi muito inteligente como os judeus são No dia da reunião ele disse, não, hoje não, vamos, daqui a três dias nós vamos de novo voltar e correu atrás, oh, você não foi, você não foi, você não foi. Eram nações que não estavam chegando lá. E até que chegou, então, fez a votação. 33 votos a favor, 13 contras e 10 abstenções. É, cumpriu a palavra de Theodor Herz, daí a 5 ou 50. 1897, 1947. E, o, e, e aí, então, em maio de 1948, Davi Ben-Gurion lê a Carta Magna e a Fundação do Estado de Israel. Até hoje, eles não conseguiram destruir aquele país. Sabe por quê? Porque Deus, como você, no princípio você perguntou, Deus tem um plano para a igreja e também um plano para com Israel. Então, eles têm a sua pátria, tiveram que ter a sua pátria e lá estão. E, e sempre viveram assim, em ambiente hostil né? eles sempre são atacados sempre são atacados há uma coisa que você vai ler na história que o povo judeu que me desculpe os outros povos é o povo mais inteligente da terra É, eles são uma potência uma potência da inteligência se você for ler os grandes feitos ultimamente a vacina Seibel aquele homem era judeu e muitas outras coisas, sabe? Que eles criaram para a humanidade. É... Tem uma menina chamada Aline em Israel. Você procura saber quanta história ela tem bonita dela. Mas voltando ao assunto mais interessante. Eles estão lá, ninguém tira de lá. É o um povo mais rico. Sim, eles têm promessa, né? Alguém disse, me afirmou, que 50% da riqueza dos Estados Unidos hoje. Pertence a judeus, 50%. Então, em, em todo o tempo, procura saber quem são os donos das grandes multinacionais brasileiras. Procura para você ver. Então, mas é porque Deus deu para eles essa condição de inteligência, de prosperidade financeira mesmo também. É. Não acho. É benção financeira que eles têm. Agora, se eles conheceram Jesus, não conheceram, eu vou deixar para lá. Vai ter um tempo que Deus vai tratar com eles e... Aí não somos nós não Entre somos eles nós, e o Senhor é. Mas eles, Os remanescentes Ou o remanescente de Israel Vai ter Que adorar A Jesus como seu Acho que a gente encerra aqui Pastor com essa última frase do Senhor E encerramos com chave de ouro né? Eles vão ter Todo joelho vai ter que dobrar Toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Pai. E nós já o fazemos isso hoje. Não vamos esperar a tribulação. <risos> glória a Deus. Pastor, muito obrigada. Nós vamos convidar o Senhor novamente para a gente poder conversar mais um pouquinho. E um pouquinho mais a fundo né, nas histórias no que a Bíblia nos fala. Assim, Eu estou muito feliz mesmo de ter recebido o Senhor aqui. E para encerrar, eu queria que o Senhor despedisse do pessoal de casa. Eu quero agradecer àqueles que nos toleraram até agora. E se alguma coisa nós falamos faltando alguma coisa, por favor, nos procure e nos ensine. Porque nós queremos melhorar a maneira de transmitir a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, que fala da pessoa de Jesus Cristo, o único Filho gerado de Deus. Mas graças a Deus que através dele nós possamos ser chamados filhos de Deus. É que o apóstolo João diz, filhinhos, agora somos filhos de Deus. Amém. Deus os abençoe e até a próxima edição. ser humano olha esse travesseiro vai desabafando olha conta tudo pra quem sabe ouvir Olha, que essa seja a sua forma de agir enquanto você fala Deus fica te observando Enquanto você ora, Deus se levanta do trono Enquanto você chora, Ele joga o seu prato mar Meu Enquanto você fala Deus fica te observando Enquanto você ora Deus se levanta do trono Enquanto você chora Ele enxuga o seu pranto Mas espera que o mar se abre Com os olhos da fé ser